Você fica falando que eu preciso ajudar as pessoas necessitadas, mas onde é que eu encontro elas? Você conhece a parábola do bom samaritano? Jesus disse que havia um homem gravemente ferido na estrada e passaram pelo mesmo caminho um sacerdote e depois um levita. Eles olharam e não fizeram nada, mas depois veio um samaritano representando uma pessoa que não era religiosa e foi esta pessoa quem ajudou aquele homem. Entendi, passamos por pessoas necessitadas todos os dias em qualquer lugar e devemos ter misericórdia delas, agir como bons samaritanos. Muitas pessoas se tornam religiosas, mas não praticam amor ao próximo. O verdadeiro jejum e a verdadeira religião estão relacionados com ajudar as pessoas necessitadas. É, muitos líderes religiosos seguem um monte de rituais, mas não têm amor no coração. Ao invés de ajudar, pensam só em lucrar em cima da fé das pessoas. Hoje vamos falar a respeito de como a coleta para os necessitados pode ser realizada na prática. Como eu faço para organizar uma coleta para ajudar uma pessoa necessitada? Isso vai depender do valor e do tempo que você tem. Se a oferta ser coletada for de pequeno valor, então ela pode ser feita de maneira individual. E como Jesus ensinou a respeito de esmolas, as pessoas não precisam ficar sabendo que você está ajudando as pessoas necessitadas. Caso o valor a ser coletado seja mais alto, então você pode realizar uma coleta coletiva. Isso também pode ser feito para que as pessoas que estão sendo ajudadas não saibam exatamente quem está contribuindo com maior quantidade de valor para ajudá-las. Então você descentraliza o processo de encaminhamento. Outra maneira de fazer a coleta é terceirizar esse serviço. Alguns irmãos podem ficar responsáveis por fazer a coleta e o encaminhamento. Ou você pode contratar um serviço de fora como foi no caso do bom samaritano, que contratou um serviço de uma hospedaria para cuidar daquele homem que estava ferido. Eu tenho que passar uma caixinha para que as pessoas venham depositar as ofertas delas no final da reunião? Os judeus tinham o costume de usar um gasofilácio, em que você poderia depositar suas ofertas no momento que você quisesse. Hoje em dia as pessoas têm o costume de realizar um momento de oferta na reunião, porque isso acaba incentivando outras pessoas também a ofertar mas acaba entrando em descumprimento daquilo que Jesus ensinou a respeito de você entregar suas esmolas em secreto. Uma outra alternativa mais prática nos dias de hoje é abrir uma conta conjunta no banco, pois dessa maneira não vai existir uma necessidade de parar a reunião para realizar um momento de ofertas. Quando a gente sugere para os irmãos fazerem uma coleta coletiva, às vezes a gente acaba juntando um valor que é maior do que o necessário. E é bom evitar entregar valores muito altos para uma pessoa só pois isso poderia ser dado para ajudar também outras pessoas com necessidades básicas. É importante que ministremos o valor das ofertas com justiça, distribuindo conforme as necessidades. Na hora de entregar uma coleta para o um necessitado, o que a gente tem que falar para ele? Quando você for ajudar uma pessoa, tome cuidado para não atrair ela para você. Ajuja a dar graças a Deus. Um outro problema é que as pessoas quando são ajudadas, muitas vezes interpretam que você vai ajudá-las sempre, todos os meses. Então tome cuidado para não gerar alguma espécie de dependência. Nos dias de hoje, um outro problema que pode acontecer é as pessoas pegarem e venderem a cesta básica, porque são dependentes químicos. Nesse caso você pode agendar uma visita para conhecer realmente quais são as necessidades dessas pessoas e orientar como as pessoas devem consumir o que está sendo encaminhado para elas. Se a oferta foi captada de maneira coletiva, é importante prestar contas para os irmãos a respeito de como o encaminhamento foi feito por uma questão de transparência. É certo pagar salários ou sustentar ministros? Isso vai depender da direção do Espírito Santo. Por exemplo, Jesus foi sustentado pelas mulheres que ele tinha libertado. O um princípio que é comumente utilizado pelos ministros para justificar o recebimento de salários diz assim não amordasse o boi enquanto ele trabalha. O problema é que quando Paulo disse isso, ele estava abrindo mão desse direito para que não criasse algum tipo de obstáculo ao evangelho de Cristo. Muitos ministros têm condição de ter um trabalho secular, mas preferem se aproveitar da fé das pessoas, transformando a piedade como fonte de lucro. Uma outra sugestão é que você não entregue muitos bens para alguém que serve em ministério integral pois provavelmente isso vai sobrecarregá-lo com aquilo que ele não é capaz de administrar, fazendo com que ele perca tempo com isso, se desvie do foco ou simplesmente acabe doando esses bens para outra pessoa. Também é importante deixar claro para as pessoas se você está ajudando elas por elas serem necessitadas ou porque você está sustentando o ministério delas, pois quando isso não fica claro, você pode acabar reforçando um mau comportamento ministerial. No próximo vídeo, vamos falar a respeito da parábola do administrador. Falou!